Na real, você é o primeiro assim. Mano, essas... o Monark pegou, dando um carrinho no cara ali. Foi falta, o juiz não deu falta, porque o juiz, o juiz é o anão-chave, né, mano? Tem então, é anão lá, <risos> pô, eu não sabe apitar, não foi falta, fiquei puto. Vai ter a votação ali, mano. Foi falta sim, foi pênalti. Então esse que é o da hora, acho que. <risos> não de... chave. A não chave. Da entendeu? hora demais, mano. que voltar aqui no Flow, eu trago a não, mano. Da hora, vem a gente tem que fazer. Tem que... É, você. A Pensa que chave. você pode trazer o que você quiser, o mano. O é que o Rezende, ele roubou a não chave de mim, mano. Roubou? Posso. posso pode, expor pode, o pode, o pode, pode, Rezende? claro. Dá um spoiler. Bom, é, pode clipar. O oh, Rezende. Isso... Porra, Vai, Rezende. É. Pode clipar isso aí, viu, Gé? Rezende, eu fiquei muito triste com você, irmão. Confesso que eu já não gostava muito dos vídeos de Minecraft Você fica fazendo essas dancinhas no TikTok Mas roubar meu anão foi sacanagem, mano Eu criei o um moleque desde a época do talk show, tá ligado? Mano, peguei um moleque pequenininho assim, 16 anos Já fumando cigarro, proibido Agora ele tá aí, crescido, e tá com você então... Tá crescendo nada, porra É, não cresceu é, Faz sentido Ele cresceu de outra forma É ah. É isso, então a essa vez eu trago o um anão Cresceu na vida E ele é o juiz Ele é o juiz do, do, do futebol o que do um O que, que ele faz no resende lá? Ah, ele fica... É, é... Ele fica... O Rezende fica zoando. Não, botei o anão num balão pra voar. Olha no que deu. Caralho! É, é, é, é, é, sei lá, rinha de anão. Caralho. Botei ele num ringue junto com a galinha. Qual que é a maior? Clica Caralho. aqui. Caralho! É. Ó, é isso, que você mano. não pode falar do, do Rezende é que ele não tem um talento pro kickbait, fudinho. Tem, hã? <risos> né? <Cold risos> velho. Você é louco. O cara é brabo nos cliques. Não, tá, pô, estaria sendo hipócrita. Não, isso assim, é foda, mano. cara. Ô, oh, ele pegou aquela parada no Minecraft é. e ele fez uma parada totalmente diferente dessa porra. Oh. Coisa que eu, na época, não consegui fazer. Mesmo querendo muito. Não, eu acho que é super certo, assim, tipo, de falar que o cara manja da, dos, dos números ali do YouTube. O só se foge nos vídeos lá, né, mano? Ele é. é preso, ele coloca ele no balão, o moleque joga um monte de coisa lá, mas faz parte. É, é que o. Eu... Também é justo falar que o detenimento do. dele não é um su... muito intelectual, né? <risos> é, é justo, mas ele sabe disso e ele tá super ok com isso, na minha visão, tá ligado? Safe. Ele... Tem o um lance do. do. invasor? É invasor o nome? O invasor. O um invasor lá, que não é invasor, tá ligado? <risos> <risos> ah, ah, mas é... todo... Muita gente já fez isso. Até o Vera Extreme fez isso, gordinho. Do invasor? Você... Ah... Teve um bagulho assim? É. Vem... Você é, acha que não sei, velho? Pô, é não. minhas é. filha acredita Very, piamente. Velho, é, que nós. Inclusive, o não vai voltar. É. Ah, ah é. mas tudo... Muita gente já fez isso. Até o Vênus Extreme fez isso, gordinho. Do cê invasor? É... Teve um bagulho assim? É, Você acha que não sei, Pô, é. não. É. Filha Very, velho? Pô, minhas filhas acredita piamente. É, aí, velho, que nós. Inclusive, vê não é, vai voltar invadiu, aí. Invadiu, invadiu a casa. É. que é. <risos> é que dá certo, né, velho? Pô, assim dá certo, você cara. É Cara, é, você acha que a, o que acontece nos desenhos, na Xuxa, é verdade? O é. que acontece no jogo é verdade? Pô, não é verdade. Eu acho que é, tipo... É legal zoar um pouco o Resende, eu gosto, tá ligado? Mas não dá pra tirar o Merit. Não, Merit, nem, nem fugando. Não, tá não, não, não, não, não. não. É Resident igual é zoar Free Fire, Fire. Fire pô. É igual, Fire. é igual zoar Free Fire, é muito bom. Não, coisa. e ele é super suave, assim. Eu, pelo menos eu nunca vi ele me xingando, assim. Eu sempre brinco com ele que ele roubou anão, óbvio, que não roubou boa nenhuma. O é. anão não é meu, cara. Mas eu sempre zoa ele sempre zoou, ele. Eu não sou pai da não, porra. O anão não é meu, <risos> ele é da minha empresa, porra. <risos> Ai, caralho. A pai. gente tem um amigo anão é, também. Ele é super suave, é, assim. É. Inclusive, os caras que são anão, eles gostam que zoa. Porque, mano, é melhor depende. você... Depende. Depende, depende. Porque tem uma vez, eu vou contar uma história conta aqui. Conta aí, conta aí. Talvez você estava com o anão-chave no rolê, né? O anão-chave...